Bora! Aqui uns um assim jogar... E já foi o último dia que a gente puxou essa porra. Domingo? Segunda? Nossa, o jogo deu uma... deu uma... Imagina se no final do jogo... E fala, olha, você vai ter que estar com como é que abre essa porta mesmo? Para você provar que isso aqui aconteceu, isso, isso, isso chutando que meu personagem está aqui vivo, né? Para você provar que isso aqui aconteceu? Como é que corre mesmo nessa porra de jogo que eu esqueci? Shift Pra você provar que isso aqui aconteceu Você vai ter que ter tudo gravado E eu tenho tudo gravado? Não, não tenho tudo gravado Como coisa que eu não gravei, mano? Lave as mãos regularmente ah, Em 19 de setembro de 2013 Às 4 e 19 da manhã Não sei das quantas ah, Vai se fuder também, né? <risos> Matar do coração, porra Francilites necrosando, sério? Estou fora. Uh, tava testando, né? Só só para ver se tá alto, né? Só para ver se a é chusta. Ah, mano, velho. E aqui o que falei, né? Vamos jogar esse jogo. sabe o que é o pior? Eu não gosto desse tipo de jogo. Tem alguém andando ali. Tem alguém andando, vocês viram? Ih! Eu vou fazer o quê? Vou sair? Imagina eu saio e morro. Não, eu acho, eu acho que eu tenho que sair. Ah, se eu sair e morrer, eu sair e morrer, né? Será? Não sei. Eu vou, eu vou sair. Se eu sair e morrer, eu sair e morrer. Ah, o cara, ele tá ali na frente. Andando de boinha Ele ia embora? Ia pra saída? Porque ele não entrou aqui E eu não sei se ele vai entrar Vai ficar um, um ali. Não, aí fodeu. Porque tem cacete, velho. Eu não gosto dessa, dessa. dessa. Desse barulho. Dessa. Desse tum. tum. Tem comigo tentando pensar. Tá ligado? Comigo falando que eu tô pensando. Aqui <risos> lá atrás tem um, um Fela, né? Então pra lá não dá pra ir. Ou talvez eu tenha que ir dando a corridona. Aqui na minha frente tem outro Pela e acho que esse aqui tá armado. Assim não é bom também. Vamos ver outro lugar pra sair. Ou eu vou pra frente ou vou pra trás. Lembra daqueles dois que tentaram me matar lá? Uma certa situação. Acho que ele tá querendo que eu desça, né? Bom, aparentemente não quer que eu desça. Ele tá com a faca na mão. ele também não ligou pra mim subindo aqui. Mas esse puto me trancou aqui. Cuidado, cuidado pra caralho, eu já tô morto. Porque assim... Eu tenho um elevador pra subir. Ou pra descer ali atrás. Você. O cara não tem cara, velho! Puta que pariu, mano! Cacete, eu tô com o um cu na mão, velho! Eu não sei por que eu tô aqui em cima. Eu não sei porque eu tô aqui em cima. Tem um lugar pra mim fugir. Olha, olha que cu. Tem um lugar pra mim fugir. Eu já sei que lugar que é. Mas ainda não apareceu o bicho que é pra mim fugir. cara não tem cara, velho. O cara não tem cara. Eu sinto que vai acabar a energia nessa porra, velho. Cara... Cadê os meus salvadores desse joguinho? Cacete, velho. Vai tomar num. O cara tá se lamentando por alguma coisa, velho. Não, é engraçado. E tem muita gente aqui. Que é louca pra cacete, velho. ponto de matar ele. Né? E ele tá aí. Na boa. Andando. Entra no quarto com eles estão. Né? Beleza, fechou o Fechou, meu querido. Acho que aqui era pra pegar só os documentos, né? Uh... Achei que aqui era só pra pegar os documentos, não era não? Eu sou um suplicante indigno. Aqui só pode ser. Uh... Servir Nosso Senhor alimentando. Leve-me contigo. Ah, tá. Permita-me que o apóstolo de meu rebanho te veja. E pare com as suas mentiras. Vá para um... Nossa, mano. Pelo amor de Deus, mano. Minha carne não Nossa Senhora, velho. Os cara tá pregando a bagulha, velho. Pelo amor de Deus, mano. Olha o quadro que ele tá... Esse aqui não tem quadra. Esse aqui tem a entrada. Aqui tem a saída. City, Tem sangue na parede, velho Sexta, daqui a pouco oh, Ainda fechou a porta, velho tem um cara aqui com uma vela bem no meio do bagulho, velho. Dois caras pelados. O padre? A chave para destrabalhar o elevador. Minhojob. T. E os caras tão. Cara, isso é muito estranho, velho. Deixa eu ver se a eu encontro alguma saída por aqui. Aí eu é. poder correr. Você vai eu não sei o que ele tá falando, que diabos tá pedindo para nesse eu... jogo, né, pelo amor de Deus? Tô nervoso. Que do teto o macabro da porra. Esse cara botou fogo no bagulho, velho. o padre. Já que tinha legenda, né? Também. Queria que tivesse. Tá entendendo o que ele tá falando? O vai te levar à saída principal. Olha só, olha só. E eu posso sair sem vocês tentarem me matar? Porque eu tô nervosão, velho Cacete, mano, ainda vem uma trilha sonora Assustadora pra caralho, mano Estão falando sobre liberdade e salvação tá abrindo as portas? Não, porque nada vi um doido correndo atrás de mim. Hum, isso aí não é bom, velho. Ah, eu vou... Essa, essa daqui... Tem a outra ali, né? Então quando ele vier, eu vou correr lá. Quando ele vier aqui, ó. Eu vou correr lá pra frente Talvez não tenha sido o melhor dos planos Cacete velho, essa luz me atrapalhou, mano Ô, oh, mas você também é um corno também, né? Que cagaço, mano. Eu tava como? Com o um cu na mão, velho. Olha o guardinha morto ali. Ih, desceu mais do que o necessário. Tô indo pro subsolo. Mas essa porra não acaba, cara. Não era pra ir pro lugar principal? Encontre outro jeito de sair. Maluco, eu desci uns 30 andares, velho. Cacete, velho. Que isso? Nossa, meu jogo deu... Deu engasgado agora. Vocês viram? Olha, tem até um símbolo aqui estranho. Murkwarf Corporation. Ah, beleza. Não, preciso de uma aguinha mesmo. Sangue pra caralho, né? Cadê minha aguinha? Frankenstein City. Ou oh, o Prometeu Moderno. Por Mary She She Shelley? Shelley? Chile? Publicado anonimamente em 1818, capítulo 23. Extrato. Ah. Es mortal, exclamei. Durante, és tu no teu orgulho de sabedoria. Pare, você não sabe o que diz. Saí de casa nervoso e perturbado. Uh... E me retirei para meditar em algum outro auto direção. Que porra é essa, velho? Eu tenho esse livro? Sério? Isso aqui tá uma porra também, né, velho? Isso aqui tá, tá uma porra Escuro pra caralho Eu acabei de sair de um monstro De um cara grandão Que mata a gente pra caralho Fala Razer Ó, as armas quebradas Deixa eu pegar essa arma aqui, pelo amor de Deus véio. A gente conserta Isso aqui era pra ser uma porta? Aparentemente não Eu acabei de sair Né De um, de um louco Aí, fal... Aí tava assim, ó. Pega essa chave que ela te leva até o lugar principal. Eu cheguei nele. Me mandaram mais pra baixo. Parece que não acaba, tá ligado? Sério? Mas cê leu, é bom? A arma não matou o bicho, velho. O bagulho quebrou o bicho, velho. Remédio pra caralho Eu tô olhando Pra ver se eu encontro alguma saída, tá ligado? Agora é pra trocar a porra do... do... Sabe que sempre tem essas portas que não tem um, um negocinho pra você ver dentro? Vai mudar um negócio. Tipo, você não vai poder voltar. Né? Mas o que eu tô vendo é isso aí. Você não vai poder voltar. Né? Ou vai ter um, vai ter um bicho muito fudido aqui que você vai se fuder mais um pouco. Ou você não vai poder voltar e vai. Futuramente vai ter. cochilou Caramba, mano. Não, não, tranquilo, tranquilo, Fica de boa, mano. Fica de boa. E tá aberto lá fora. Maluco, isso aqui é uma loucura, velho. Tá no final? Da hora. <risos> Cara. Uns cálculos aqui umas geladeiras. tô examinando o lugar pra ver se eu preciso usar isso aqui pra fugir, tá ligado? Cacete, mano, você tem irmã irmão? Nossa, família é grande da porra, velho. Não, achei que você tinha ficado sem dormir. Porque você estava jogando até cedo. Resolve os cálculos? Como se eu soubesse, né? A minha cara de quem sabe. Cara, vou ter que voltar correndo. Os caras que eu sou o quê? Eu sou o Mery Strummer uh! Rapaz, velho, não conseguiu dormir de jeito nenhum, hein Dormiu mal É agora que o bichão aparece Começa a ficar escuro, né? É pra quê? Pra mim ficar com o cu na mão Olha o fantasma aí mas corre do fantasma? A escorre do fantasma, ou não? Ai, é, cacete! o fantasma mata? Você é um fantasma, velho! Você não é pra me tocar, velho! Abre a porta aí, velho! Na moral! Sai, cacete! Mano! Você é uma porra de um fantasma, cara! Tá me possuindo, filha da puta? Nunca vi jogador pior. Cara, não posso discordar. Não posso discordar. Tá bom, né? Cadê a saída? Errei o lado. Ah, é um fantasma, velho. O que você imagina? Porra, sei lá, velho. Cadê o fantasma? Ai, cacete! Não é assim, né? Fantasma pegou o bichão Cacete, velho Cacete, mano Esse cara tá doente As armas tudo quebrada Eu com o cu na mão Se o, se o capeta Porque é um fantasma não <risos> É É Puxa né Óbvio Ele tá falando sobre o simbolo Eu não entendi inglês gente Microscópio Coloca a legenda? Eu não sei como colocar legenda, velho. Legenda nessa porra? Mostrar legendas? Eu não acredito que o jogo tinha legenda. Eu não sabia, velho. Meu Deus, eu joguei até o final do jogo. Sem saber que o jogo tinha legenda? Mano. Eu sou um animal. Eu sou um animal, velho. Pelo amor de Deus, cara. Eu tenho um moderador pra evitar que eu faça esses vacilos. Cadê é você? Onde você tava? Onde você tava? Alguém, alguém tem que levar a culpa. Para, para matar Billy, siga o suporte de vida dele. Sua anestesia. Você tem que. Ah, ninguém pode sair desse lugar enquanto ele estiver vivo. Você tem que matá-lo. Ah, é o Billy que tá assombrando o lugar? Encontre Billy no laboratório principal Ah, beleza Deixei que mat... ah. se matassem Pensando que tinha algum tipo de vida após a morte Ih, cacete, véi Hahaha <risos> Caramba, mano. Não, pois é, pois é. Agora que ele recomendou. Depois de quatro lives, ele recomenda a legenda. Não passou aqui antes. Cara. Nós temos que morrer aqui. Eu ia saber que o jogo tava com legenda, velho. Não, mas não sei. Às vezes esse jogo não tinha legenda, às vezes o jogo era um em inglês. Obrigado. Só em inglês aí. Eu tô lendo o que ele tá falando aqui. Eu tô, tô com medo olhando para trás aqui, mas ouvindo o que ele tá falando. Se não parar de falar, eu vou embora. Eu vim da onde? Bloco A? Qual que é o laboratório principal nessa porra? Acho que essa porta aqui tava fechada, né? Cacete, matou todo mundo, mano. Não, ia ficar maior climazão ruim, né? Ah, cacete. Eu vou pôr onde tem mais sangue, foda-se. Acho que eu já vim daqui. Nossa, que clima ruim, mano. Não! Olha o fantasma do Billy aí, me achou. O jogo travou! O jogo travou! O jogo travou! O fantasma do Billy aqui! O jogo travou! Olha o banheiro! Fecha o banheiro! Ah, o banheiro! Sai, Billy! Do cacete! Maldito Billy, cara Porque depois tem que jogar o 2, meu Deus, velho. Tá difícil jogar um. 1. O jogo travou, eu fiquei rodando ali em volta, não sabia pra onde correr. Vai lá, Eulache. Ai, cacete, você veio daqui, é? Ih, rapaz, aqui não tem saída. Ih, rapaz, eu morri. Ah, não, aqui pra cima, ó. Tô buscando. Chega um certo ponto do jogo, você está lutando com o fantasma, tá ligado? Quando a visão começa a ficar meio turva, você sabe que é o fantasma, né? E aí? Desliga a válvula do reservatório de fluido. Esse é o corpo do Billy? Cadê a válvula? Puxa! Não é que não? Vamos desligar ela. Ih, rapaz, tem mais gente aqui então, hein? Como desliga essa porra, velho? É no corpo do homem? Aqui, ó. Tem mais uma parada aqui, ó. Ah, sistema psiquiátrico. Programa de manutenção de câmera de motor morfogênico. Para evitar danos ao paciente. Ah, ah. Exigem uma inspeção diária. Hum. Suporte de vida. Ah. Deve ser substituído. Beleza. Injetar anestesia. Carai, Porra. Fornecimento de... O que? Assegurando pelo gerador subterrâneo. Cara, não tem fim essa porra não, velho. Tem um subterrâneo abaixo. Tem um lugar abaixo dessa porra, velho. Pra ver o gerador elétrico do bagulho. Mano, com certeza eu vou lá, velho. Puta que pariu. O correto da manutenção do gerador... Ah. Nossa, velho. Sistema vital 1 em 2, sistema segurança da cápsula, sobrevivência ativa. Nossa senhora, mano. O bagulho não acaba, cara. Que carai velho. Não está ativado e não pode ser desligado. O quê? Está ativado e não pode ser desligado? Não está ativado e não pode ser desligado. Cara, só pra vocês saberem, eu tô perdido, tá? Portinha fechada. E tem esse cara aqui no meio de um monte de gente morta. E tá olhando pra cá. Beleza, fechou, fechou o Razer. Vai lá, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Mano, ele não podia bater no bagulho até quebrar e o, o bicho morrer, velho? Mano, pegava, pegava um sapato dele, batia no um negócio até o. Sei lá, tá ligado? Ah. Ah, é aquele. Outro capítulo daquele livro, mano. Aprenda comigo. Ah, se não pelos meus preceitos. Ah. Tá. Ah. Nossa, velho. Ficando agoniado, cara. A tá de pra ouvir eu gritar aqui, né? Ah, a válvula aqui, ó. Vazio o de energia. Ih, cacete. Esse grito não é coisa boa, mano. Fantasma aí Cacete Agora eu tenho que ir lá e apertar no bagulho Não? Cacete, o que eu faço agora, velho? mais? Pra onde? O fantasma tá aqui. Aqui em cima tava fechado antes, né? Cacete, essa porta tá meio aberta. Isso aqui é mau sinal. Tem como descer? Tem, mas tem como subir. Ó, como começa a ficar assim é porque o fantasma tá colado, né, velho? Puta que pariu, mano. Some de mim, fela! Nossa, e ainda vem essa música do caralho na minha cabeça, mano. Alta pra cacete, velho. Não consegue nem pensar, mano. Puta que pariu, velho. Ai meu cu. Pô, essa porra é infinita? Não sei como é que eu.. Porra! Que susto do caralho, mano! Eu olhei um pouquinho pra trás, tava. Tava um som. Eu olhei um pouquinho pra trás, mano. Eu olhei um pouquinho pra trás, assim, só pra ver se ele tava mesmo perto. Quando eu vi, ele tava no degrau de trás, velho. Mano. Caralho, velho. Eu morri. <risos> Mamou. Mamei. Mano, que susto do caralho, velho. <risos> Cacete, meu. <risos> E aí, pra onde eu vou, velho? Ai, não, velho. Meu jogo tá travando. Agora eu corro pra baixo, porque eu, o fantasma ficou lá em cima, pra trás. Imagina se não é esse o caminho, se eu tô fazendo bosta. Imagina. Imagina, que agonia! Você tem que ver meu coração aqui batendo pra caralho depois desse susto do caralho que eu levei, velho. Mano, o que, que eu faço aqui, gente? Não, por aqui eu não volto. O jogo não deixa. Gente, o que, que eu faço? Você tá fazendo bosta, eu tô fazendo muita bosta. Alguém, alguém me ajuda, velho. Porque eu voltei. Não era pra me ter voltado? Preciso encher todos. Mas como é que eu vou encher essa porra? Como eu vou encher essa porra? Como eu, como eu vou encher essa porra? Descobre. Mãe, cacete mesmo, velho. Não, porque... Vai no PC Mas não tem botão pra apertar aqui, velho Aperta e ele fala ah, o Sistema de segurança não está ativado e não pode ser desligado Tá, ah, e aí? Acabou aí? <risos> Beleza Eu volto pra lá? Subo os 30 andares atrás do, do, do, do, do bicho? Volto pra cá. A válvula eu já abri, né? Ah, a válvula eu já abri, mano. O bicho tá pra cá, eu vou pra cá mesmo, velho. Eu sei que eu dei um olé nele. Mas se eu morrer, morri, né? O que é uma vida? <risos> Ele tá aqui pra cima mesmo, velho. Ele tá do outro lado, lá onde eu pulei. Qual o problema? Lá é tudo escuro, não dá pra enxergar porra nenhuma. Não sei se a câmera ia ajudar. Não, escorreguei! Agora eu vou ter que correr de novo. Merda. Ah, agora eu entendi, pô. Agora eu entendi por que eu não vi. E quando eu vim pra cá. A câmera noturna tava desligada. <risos> Ai, mas eu sou um verdadeiro animal, velho. Eu entrei ali e não sabia o que ia acontecer. <risos> A câmera noturna tava desativada e eu não tinha percebido. Falei, mano, essa câmera não funciona aqui dentro dessa porra? É só parede, parede? É pra enganar? Ah, um formulário de autorização pra prosseguir o paciente. William, Hope. E participa do programa de psiquiatria beneficente de Murkoff, no hospital. Uh, no hospital, onde? Uh, nossa, pelo amor de Deus, uma era de padrão, todas as linhas relevantes foram ensinadas. Parece que o Billy não teve conhecimento. Agora vamos só falar do Billy. Não teve conhecimento da recente parada cardíaca guiada de sua mãe. Ih, rapaz. Ele estava se submetendo a um experimento sabendo uh, sem fundamento que sua mãe receberia uma remuneração financeira e uma doação por caridade. Hum. Ah, tá, entendi. Ah, tá. Tá bom, né? Um enorme potencial terapêutico. Agora que eu faço? Pula aqui? Não posso pular aqui. A opção é voltar, né? Voltar é dar de cara com o bicho. Mas é uma porra mesmo, velho. Vou tomar um sustão aqui, velho. Hum, daqui a pouco começa a música de suspense. Olha lá. Ai, cacete! Billy, porra, vai esquivar se no seu cu, velho Vai ficar me jogando aqui, ai Billy, você é a porra de um fantasma, velho Tô tentando te matar Que quer é pra você tá morto, cacete Não era é pra você tá vivo, velho Só tô com o um cu na mão, velho. Ele vai ficar gravando. Aí, cacete! Sai, porra! Mano, era pra você estar tá morto. Para de me jogar! Senta vivo! Ué, voltou sangue pra lá? Entrou em de mim, que porra. É essa não, eu sei que não fez nada de errado, mas ele é a porra de um fantasma, velho. Caralho, objetivo saia por onde? Lugar que eu cheguei, vai morrer na escada, não vai conseguir. Ih, rapaz, velho. Nossa, o cara tá, tá só o pó, velho. Pior decisão da vida, né? Foi entrar aí, não foi? É... Tinha que ter entrado com 10 exércitos. Um exército? Não. Um exército é pouco. Vou atrás daquele velho. O jeito velho que foi fazer esse experimento com o coitado do Billy, velho. Aí ficou a porra de um fantasma que matou uma porrada de gente, velho. Loucos, fantasmas e os caralhos e tudo, velho. Mano. Mas que caralho, bicho. Eu não tá aguentando nada, velho. Tá passando mal, hein, velho. Tá ruim, bicho. Ah, agora tem o um exército. Eu tomei um tiro. Não. Eu entrei pra fazer uma reportagem. Se tornou anfitrião. Nossa, agora ele vai matar todo mundo que tem aí. O objetivo, saia. É. Não, olha que fita, velho. O cara morreu. E aí ficou a porra do fantasma. Você livrou o cara? Mas a porra do fantasma entrou em você. Então você virou hospedeira. <risos> saia, por onde? né? É. Zeramos? É isso? Passei mal, hein? O jogo se vira. <risos> jogo. Novo objetivo. Saia. Barba, por onde? O jogo se vira. <risos> Ai, meu caralho mesmo, velho. Zeramos, realmente. A gente tava bem perto do final, né? A gente tava muito perto do final. Achei que, que ia passar mais medo hoje. Mas eu tomei um sustão com a hora do fantasma, hein, velho? Nossa, eu pulei aqui, vocês viram? Cara. <risos> Sustei, mano. Nossa, que isso, velho.